Sem dúvida entre fazer uma graduação ou um curso técnico. Para acertar na escolha, você precisa conhecer seu perfil, objetivos profissionais e o orçamento disponível. O curso técnico prepara você para o mercado de trabalho, com vantagens como menor duração, formação voltada para a prática, investimento mais acessível, ampla aceitação no mercado, a graduação é uma formação profissional de nível superior com vantagens como captação e maior destaque no mercado, possibilidade de ingressar em grandes empresas, atuação na área acadêmica, salários mais atrativos, melhores oportunidades de carreira. Seja qual for a sua escolha, você deve fazer o curso em uma boa instituição. Compartilhe este conteúdo para ajudar outros estudantes.